Olá, desbravadores! Estamos aqui com o Rafa Lake do Viagem Primata e do Viaja Bi, eu, <risos> para fazermos uma entrevista com ele. Bem, primeiramente queria que você se apresentasse para o pessoal do canal. Eu sou o Rafael Leik, como ele falou, tenho dois blogs, Viagem Primata e Viaja Bi. Eu sou formado em publicidade trabalho com comunicação desde sempre. É, tô blogando já fazem quase oito anos. É, morei em Londres, quase morei no Canadá. <risos> Mas quando quase não fui pra lá. Que pena. É, que mais? O que mais quer saber de mim? Não sei. Acho que é um pouco isso. Então assim, vamos para a segunda assim, pergunta, tá. que já vai estar um pouco conectado. Conta um pouco da sua história como viajante. A partir do momento que você começou a se interessar por viajar até o momento que você criar os blogs nossa, de interesse por viagem, desde que eu me entendo por gente, assim, porque, acho que a primeira viagem que eu fiz foi com meu pai, meu pai, via... meu pai e minha mãe viajavam muito, assim, a gente ia... sempre tinha aquelas viagens de fim de semana, mas a primeira viagem de avião, que foi a mais marcante, assim, foi em 95, que eu fui para Fortaleza, e aí foram mais essas viagens com meus pais, teve aquela viagem de formatura de faculdade, de colégio, essas coisas, mas a primeira viagem minha mesmo foi para Buenos Aires em 2008, foi o primeiro internacional e depois de lá não parou mais no ano seguinte eu me mudei para Londres aí lá fiquei nove meses e aí em Londres eu fiquei viajei bastante por lá né? e depois quando eu voltei eu continuei e aí o blog o primeiro que surgiu foi Viagem Primata que na verdade ele tinha um outro nome antes ele era The Way Travel nome depois mudou era The Way Londres depois mudou para The Way Travel e aí ninguém sabia falar e mudou para Viagem Primata e aí eu criei o blog na verdade para contar sobre o intercâmbio pra falar de como eu tava sendo esse caminho até o intercâmbio, de como enrolar e, e quando eu tava lá para contar pra minha família, amigos que acho que a maioria dos blogs de viagem acaba surgindo assim, né e foi assim que surgiu e aí depois de algum tempo de viagem primata aí eu resolvi criar a Viaja Bíblia porque achei que faltava algum, algum blog alguma coisa sendo assim, focada no público LGBT Isso se conecta bastante com a minha próxima pergunta eu queria saber então como foi a recepção do Viaja Bíblia? Pelas pessoas LGBT? Ah, foi impressionantemente positiva, assim, porque eu fiquei com bastante medo. Quando eu, fui, eu pensei no projeto, eu fiquei dois anos matutando ele na cabeça, pensando: ah, não sei se eu faço, não sei se eu não faço, será que eu tiro do armário, não tiro? E aí, quando eu resolvi tirar, eu falei: bom, vamos lá, vamos com tudo, né? Vamos encarar de vez isso. E foi muito positivo, assim, tive muitos colegas blogueiros que ajudaram na divulgação na época. Então teve bastante visibilidade, aí teve jornal querendo fazer entrevista e tudo mais E graças a Deus, assim, a maior parte da, eu acho que quase 100% da repercussão que o ViajaBi teve foi positiva Teve uma, só que foi uma entrevista com o Jornal de Manaus E aí na página do Facebook dele eles postaram e aí começaram comentários homofóbicos e tal Mas foi a única situação de homofobia que eu tive dentro do, do ViajaBi desde que começou, assim, então graças a Deus, muito positivo vou fazer uma pergunta agora relacionada à a ViajaBi na hora que você criou ele, você sentiu que então, faltava conteúdo em português sobre isso? na verdade, tinha é, conteúdo em português, sim, faltava mas além disso, além do, da, da questão da língua, tinha uma questão de que é, eu só encontrava essas informações mais específicas de viagem LGBT dentro de sites pornográficos então, a história começou quando eu fui pra, pra França, no sul da França, fui visitar uns amigos, e ele falou, ah, tem uma praia de nudismo gay aqui. Eu falei, ah, tá bom, vamos conhecer, né? E ele ia comigo, aí ele não pôde ir, meu amigo, o marido dele tava trabalhando, ele não, não poderia ir, eu falei, bom, tem que descobrir como faz faço pra chegar lá. Ele me explicou meio por cima, mas eu sou meio perdida. assim, eu preciso olhar o mapa, entender como funciona pra eu né, aprender a chegar. E aí eu comecei a buscar e não achava, né? e eu só achei em site por então assim, eu tava vendo como chegava numa praia cheia de piroca em volta <risos> E eu falei, cara, eu tô, eu tô sentindo falta de ter um espaço na internet em português, né Onde a gente possa buscar essas informações em qualquer lugar, sabe Eu posso estar na lan House, eu posso estar no meu trabalho Entrar no site e achar o conteúdo ali Tranquilo, sabe, sem assim, precisar ter pirocas everywhere assim. Acabou tendo muita demanda depois que você lançou pra pessoal pedindo lugares ah, sempre tem um pedido para alguns lugares meio chaves, né? Tipo, tem a Grécia que buscam bastante. Eu ainda não conheço a Grécia, mas é, então tem, tem alguns lugares que são meio chaves que a pessoa acaba buscando. Mas eu percebo muito que a, o público gay hoje ele está viajando mais buscando lugares gay friendly do que lugares especificamente gays, entendeu? Então a, eles acaba tendo uma busca assim por é, o que, que tem de, de gay para fazer em tal lugar, em tal lugar. Então, teve uma demanda assim de, de lugares, o pessoal pedindo, ah, fala sobre não sei aonde. Agora eu fiz uma, uma websérie no, no canal do ViajaBi, que é o Pajubá Viajante. Então eu acabo falando sobre gírias LGBT, ou frases que tem a ver com o nosso universo, é, em idiomas diferentes, então eu já fiz em inglês e em alemão. Em alemão eu fiz uma coisa um pouco mais pesada, eu... <risos> falando um pouco mais de assuntos né, sexuais, e aí teve, o pessoal pediu, ah faz em francês, faz em italiano. Nossa, francês acho que foi ganhador ali, né? É, francês teve, algumas pessoas pediram, italiano também. Então provavelmente francês deve ser o próximo, porque o pessoal pediu bastante. Agora eu tenho que aprender a falar francês. <risos> Ou pedir para alguém que saiba falar, gravar comigo, assim, Porque o inglês eu domino, o alemão eu sei a pronúncia, fiz a aula já de alemão, tá? Então eu sei falar, agora é francês. E me conta uma coisa, nos é, dos destinos nacionais, Quais você considera mais gay-friendly, ultimamente? Acho que o Rio continua sendo um, um grande destino, tem se destacado bastante, eles têm algumas políticas públicas já mais voltadas para isso. São Paulo também é um destino bastante aberto. Floripa. Agora tem começado a ter iniciativas de Porto Alegre, mas ainda não existe tanta tanta coisa gay para se fazer lá. Sim, tem, mas ainda é um mercado pequeno, digamos assim, mas Porto Alegre está investindo nisso. É, eu não conheço ainda, mas Recife dizem que tem bastante coisa, que eles também são super abertos e super inclusivos e tal Acho que esses talvez sejam os principais Entendo, acho que esses são talvez os principais mesmo e internacionais? Ah, são Francisco acho que é o, né, o top da balada <risos> Eu não conheço ainda, né? nem fui para os Estados Unidos nem Canadá ainda Mas São Francisco acho que é um destino forte é, Toronto também, né, no Canadá e na Europa, Londres, Barcelona, a Europa como um todo, acho que é bastante buscada. Assim. Então, Londres, Barcelona, Grécia, Alemanha, tem bastante Berlim principalmente, mas na Alemanha como um todo. Quero saber quais os destinos que surpreendentemente são gay-friendly, ultimamente, que ninguém imaginaria. Tem, por exemplo, alguns destinos que têm algumas, uh, algumas peculiaridades. Por exemplo, tem alguns países que já reconhecem o terceiro gênero, o gênero neutro. E a Índia e o Nepal estão entre eles, que são países, sem assim, se falar. Índia e Nepal, né? e, e para é, transexuais a, a Índia é um país que acaba respeitando por incrível que pareça, não respeita tanto a homossexualidade, mas a transexualidade sim. Mas é que tem as, as deuses e tudo mais. Então me, isso me surpreendeu bastante. É, e os destinos do sudeste asiático acabam estão começando a despontar. Então a Tailândia tem. Você não espera muito do sudeste asiático, né, por ser é uma coisa meio afastada, mas uma cultura mais antiga, então você acaba não, não esperando tanto e a Tailândia é um destino que desponte, assim. eles são bem, a, bem mais abertos pro turista, né? não sei para quem mora lá, mas pro turista é Entendi. e algum lugar que você nunca foi, mas todo mundo te pede lá no Viaja B. São Francisco <risos> e Grécia, Miconos. Miconos e São Francisco? acho que são os maiores, o pessoal pede bastante você tem algum projeto que você pode contar pra gente no Viaja Viva ou você ah, tá mantendo tem. tudo ali no armário? normal né? <risos> no armário, né? A gente foi convidado pra uma press trip, eu não pude na verdade, mas foi pra uma press trip lá na Inglaterra e aí quem foi, foi um, um outro youtuber que é o Rodrigo, Rodrigo Acosta, é que é lá de Floripa e ele foi e cobriu tudo pro Viaja Viva, pro Viaja pro Mato. então nos nas próximas semanas aí deve começar a ter conteúdo da, da Inglaterra por lá, então Inglaterra e País de Gales Muito legal! <risos> e tô vendo algumas parcerias aí que pode, pode ser legal, mas ainda não dá pra contar muito porque ainda tá muito no começo, então... Então se inscrevam no canal dele, por favor, que aí vocês vão receber todas as novidades Sim, é... Você tem alguma, algum recado agora pro pessoal do Desbravador Passara, pros seguidores, alguma dica de viagem? primeira dica é viagem <risos> E a desculpa de ah, não tenho dinheiro é uma desculpa gente, planejando você consegue essa é a primeira coisa no geral e de destino gay friendly Canadá eu acho que é super aberto. você pode dizer melhor do que eu né <risos> mas é super aberto, eu acho que é um, é um país que tá na minha lista para conhecer com certeza sem dúvida nenhuma então, Toronto é um lugar que eu quero muito conhecer Vancouver, bom, tantas as cidades ali eu quero, na verdade o Canadá eu quero conhecer inteiro eu quero fazer uma viagem só ao Canadá conhecer tudo por lá é... não só conhecer o Canadá, não é minha gente entendi ah, também, por favor, né? Tem que fazer aquele turismo sexual, né? <risos> Brincadeira, viu mãe? Mas é isso, eu acho que não se prenda. Tem muita gente que fala assim, ah, tenho medo de viajar ou viajar sozinho, principalmente. Uma delícia. Minha dica é viajar sozinho. É incrível, vale muito a pena. Se começar a viajar sozinho, você não vai querer mais viajar com mais ninguém. É... é isso, obrigado. E acompanhem lá, se inscreve no Viajo se inscreve no Viaja Primata, que vai ter novidade sempre por lá. Obrigado, eu. <risos> Até mais. Tchau.